olá bem vindos à biblioteca de ah! Ah! hype hype hype hype galera eu tô pi com essa coleção O que que tá acontecendo com a Wizards of the Coast, galera? É um spoiler mais absurdo que o outro Não dá pra entender, velho Dos últimos dias da PAX pra cá A gente teve muitos spoilers extremamente uh, Interessantes e empolgantes Da nova coleção Kaladesh Que vai sair agora no final de setembro De sábado pra cá A gente já teve quatro novos cards de Planeswalker Sim, quatro novos cards de Planeswalker Meu Deus E se você tá acompanhando o lore de Kaladesh uh, No site da Wizards através do site mtgstory.com. Que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Uh, vocês vão ver também que o lore da história tá absurdo. Antes de mais nada, a gente descobriu que uh, o Gatewatch, as sentinelas, no caso, estão morando agora na casa do Jace, exceto a Liliana que não quer muita proximidade e tá numa casa só dela. Afinal de contas, os Power Rangers têm que ter o mesmo quartel general, certo? E nessas, um Planeswalker de Kaladesh, Dovin Ban uh, resolveu consultar as sentinelas para resolver um problema interno de kaladesh mas aí o que falou assim né a gente não resolve problemas internos os planos só se envolve planeswalkers e gente querendo ameaçar a ordem do multiverso saco é burocracia e o dovin ban é um cara que é do consulado de, de kaladesh e isso mexeu muito com uma das nossas planeswalkers favoritas sim pra quem não sabe, Chandra é de Kaladesh, ela, ela nasceu lá, e desde que a, a centelha dela acendeu, ela nunca voltou para Kaladesh. Afinal de contas, foi o consulado que matou o pai dela e aparentemente matou a mãe dela também. Aparentemente. Ou seja, sim, um dos maiores focos dessa coleção e do lore dessa coleção está em cima da nossa Planeswalker de fogo, de mana vermelho, que é a Chandra. Desnecessário dizer que ela volta pra Kaladesh pra resolver alguns assuntos não resolvidos. E isso, claro, hum, sob a influência de uma certa Planeswalker um tanto quanto... ardilosa. Só que espera aí, o melhor da história começa agora. Acontece que a Chandra resolve ir para Kaladesh porque Dovinban, que é o planeswalker ano do consulado de Kaladesh, está preocupado com um grupo de rebeldes que contrabandeia Éter. Eles estão preocupados que esse grupo tente sabotar a feira dos inventores em Girapur. E quando se trata de rebeldes, bem, os pais da Chandra eram rebeldes que contrabandeavam Éter. Então a Chandra resolve ir para Kaladesh para tentar ajudar esses rebeldes. Afinal de contas, foi o consulado que matou os pais dela. Nisso elas dão de cara com uma pequena confusão, um pequeno incidente que está acontecendo, parece que em Girapur, e elas vão em direção a essa confusão. E nisso Liliana encontra uma figura que lhe pareceu bem familiar. Ela olha na cara do maluco e diz, hum, teseret está em Kaladesh, meu Deus! Ah, mas você acha que é só isso? A Chandra olha para a mulher com quem o Tezeret está conversando e olha só quem é. Mãe? Pia Nalar está viva, caramba! Esse lore está com mais reviravolta que novela mexicana, galera! E bem, isso tudo dá o tom dos spoilers que a gente vai ver hoje no vlog da Biblioteca. Vamos começar olhando para o ciclo de terrenos raros dessa coleção. É um tipo de terreno que já foi printado antes, só que não em cores inimigas, apenas nas cores aliadas. Estamos falando das Fastlands. Para quem não sabe, as Fastlands são terrenos que entram no campo de batalha desvirado se você controlar dois ou menos terrenos. Ou seja, mana fixing para o early game. Eu tenho certeza que esses terrenos vão ter um preço um tanto quanto alto porque a gente não teve Fastlands de cores inimigas antes. Então é provável que a procura por eles seja um tanto quanto grande. Outro ciclo muito interessante que está surgindo em Kaladesh é um ciclo de Puzzle Knots. São artefatos de custo 2 que entram no campo de batalha desencadeando uma habilidade. E depois que eles entram no campo de batalha, você pode pagar um custo de mana e sacrificar o artefato para repetir essa habilidade. Naturalmente, tem um de cada cor. O Puzzle Knot que me chamou mais atenção foi o Glass Blower's Puzzle Knot. É o Puzzle Knot azul. Quando ele entra no campo de batalha, você faz Vidência 2 e ganha dois marcadores de energia. E você repete a habilidade dele por três manas. Eu sinceramente acho que esse artefato vai ver muito jogo no Standard, que está em alguns decks, talvez até mesmo do Pauper ou Modern, não sei. Aí acho que o Palpite está indo um pouquinho longe demais, mas quem sabe. Outros dois spoilers que a gente teve uh, de Kaladesh, que são extremamente uh, ricos em Flavor, são duas cartas pretas. Na PEXA a gente viu algumas raças que estarão presentes em Kaladesh, já sabemos que os anões estão de volta, mas também fomos apresentados a uma nova raça, que são os Etherborn, ou em, em português seria... ...Eternato? Acho que era isso. Os Eternatos seriam criaturas que são originadas do uso do éter. São seres inteligentes, eles têm mais ou menos uma, uma comunidade deles. Acontece que esses seres têm uma expectativa de vida muito curta. Então, naturalmente, são seres que gostam de farriar, que gostam de um pouco de luxo. E, bem, não é à toa que eles estão no preto, não é? Então, os dois cards pretos que nós temos no Flavor dos Eternatos são Live Fast e Die Young. Live Fast é um feitiço de custo 3, duas genéricas e uma preta. Você compra dois cards perde dois pontos de vida e ganha dois marcadores de energia. Da Yang é um feitiço de custo 2, uma genérica e uma preta. Você escolhe a criatura-alvo e depois ganha dois marcadores de energia. Então você pode gastar qualquer quantidade de energia. A criatura escolhida recebe menos um menos um para cada energia paga desta forma. O que chama atenção nesses dois cards? O Flavor Text. Quando você tiver a chance, aproveite cante, dance, ria, não deixe a noite terminar. Quando chegar a hora, deixe partir. Nada dura para sempre. Os Atenatos são um flavor ultra-win. Esses caras conseguiram fazer dois cards que tem um show de flavor muito, muito especial. Tanto as artes conversam muito entre si, vocês notaram que o Live Fast, o cara tá de boa, tá com uma atmosfera até um pouco mais colorida, com uma flor na mão, bem saudável até, e no Die Young tudo isso tá completamente contrário. É o ciclo da vida, só que bem mais acelerado. Bem, vocês sabem que a gente teve a, a revelação de um novo tipo de card, que são os veículos, que são artefatos que viram criaturas quando eles são tripulados. Naturalmente, a gente teria que ter um card que favorece o uso dos veículos. E cá está ele. Dipala, piloto exemplar. Três manas por uma criatura lendária, piloto anão, 3 3. Outros anões que você controla recebem mais um, mais um. Cada veículo que você controla recebe mais um, mais um, enquanto ele for uma criatura. Sempre que você vira essa criatura, você pode pagar X. Se o fizer, revele os X cards do topo do seu Grimório e coloque todas as cartas de anão e de veículo em sua mão. Depois, coloque o resto no fundo do seu Grimório em uma ordem aleatória. Acho que já sabemos mais ou menos qual vai ser as cores que vão favorecer mais o uso de veículos. Duvida de mim? Dá uma olhada nesse card aqui então. Fanática das pistas é dois manas por uma criatura, humano Piloto 2-1. Ela tem ímpeto e sempre que ela tripula um veículo, ele ganha ímpeto até o final do turno. Isso deixa claro mais ou menos quais cores você pode querer escolher quando você estiver draftando essa coleção ou quando você estiver montando o seu deck de pré-release. Se você tirar bons veículos, considere colocar criaturas vermelhas e brancas no seu deck. E tem alguns artefatos que têm efeitos bastante interessantes que podem caber em vários decks. Girapur Orrery é um artefato de custo 4. Cada jogador pode jogar um terreno adicional em cada um de seus turnos. No início da manutenção de cada jogador, se aquele jogador não tiver nenhum card na mão, ele compra três cards. Oh, oh, pera, pera aí. Vocês conseguem entender mais ou menos em quantos decks um artefato como esse pode ser muito, muito útil? Eu vou dar apenas um exemplo: Modern Burn. Tá certo que o custo não cabe muito bem na curva de mana, mas se você tiver como colocar ele no deck, você tem uma maneira de recuperar o fôlego muito rápido. Existem outros decks que esvaziam a mão rápido também, e eles naturalmente podem se valer desse artefato. Ah, e não se esqueça, um terreno a mais a cada turno. E essa coleção também está entregando pra gente um número tanto quanto absurdo de Planeswalkers. Se vocês acompanharam bem os anúncios da Wizards nos últimos meses, vocês sabem que a gente não vai ter mais os Intro Packs, os Premiere Packs que a gente compra, e são cinco decks geralmente de determinadas cores, mas uh, voltados para iniciantes ou jogadores que estão voltando para o jogo depois de um tempo parados. Esse produto vai ser substituído pelos Planeswalker decks. Cada deck vai ter um Planeswalker como card promocional do produto. Os dois decks que nós vamos ter nessa coleção vão ser o deck da Nissa e o deck da Chandra. Eis aqui os cards de Planeswalker das duas, eu não vou falar muito sobre eles porque o hype mesmo está nos outros cards de Planeswalker que são oficiais da coleção de Kaladesh. Nissa, Força Vital, uma Planeswalker de custo 5 e entra com 5 marcadores de lealdade no campo de batalha. No mais um dela, você desvira o terreno-alvo e até o seu próximo turno ele se torna uma criatura 5 5 do tipo elemental e ainda é um terreno. Esse elemental tem ímpeto, ou seja, você tem um atacante bastante efetivo num determinado turno, ou talvez você ainda consiga um bloqueador para determinadas ameaças do seu oponente ainda no turno dele. Com o menos três dela, você devolve a permanente alvo do seu cemitério para a sua mão. E no ultimato dela, menos 6, você ganha um emblema com Sempre que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, você compra um card. Pare e pensa comigo. Ela é um Planeswalker que entra com 5 marcadores de lealdade. Você já chega fazendo mais um dela para ter um bloqueador ou um atacante efetivo logo no turno que ela entra sob seu controle. E nisso ela já está com 6 marcadores de lealdade. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona a coisa aí? Comprar mais de um card no mesmo turno é sempre uma... Puta de uma vantagem, né? E agora a gente vai falar do maior hype que a gente viu em Magic nos últimos tempos. Chandra, tocha da rebeldia. Uma Planeswalker de custo 4, com 4 marcadores de lealdade. Ela tem 4 F habilidades. No mais um dela, você exila o card do topo do seu grimório e você pode castar esse card. Se você não fizer... Chandra, tocha da rebeldia, causa dois pontos de dano a cada oponente. Jogadores de comando, é com vocês que eu estou falando. O segundo, mais um delas, como se um mais um não fosse o suficiente, adicione dois manas vermelhas à sua reserva de mana. Por menos três, Chandra, tocha da rebeldia, causa quatro pontos de dano à criatura alvo. Remoção alguém? E o menos 7 dela... Ela vira um F canhão. Por menos 7, você ganha um emblema com. Sempre que você castar uma mágica instantânea ou um feitiço, este emblema causa 5 pontos de dano à criatura ou jogador-alvo. Meu Deus! Isso aqui... Gente, é um staple de tanto deck, eu só consigo pensar em um, naturalmente, que é o Modern Burn. Por Deus, quatro manas, você tem um Planeswalker com quatro habilidades que causa dano de todo jeito possível! Tá certo que dois manas vermelhos no custo de mana dela pode ser uma coisa difícil de splashar, mas cara, você não pode negar que ela é forte demais. Chandra the Flame Sculptor, gente! Bom, é mais ou menos por aí. A gente teve spoilers extremamente interessantes, extremamente empolgantes, extremamente... Ah! ah! Eu sinceramente acho que essa é uma das melhores coleções que já saiu em Magic até agora. Claro que a gente tem uma vasta lista de coleções extremamente boas, mas essa é uma das que está nessa lista com toda a certeza. E quanto às Planeswalkers dessa coleção? Huh? Quero uma de cada! File de preferência, por favor. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aqui embaixo pra dar aquela força pro canal.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 consegui fazer assim Ai. Tá, vai. foco hum. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair garanta seu passeio no dromedário bolado a trema Ah meu Deus nunca vamos chamar essa coisa de dromedário borlado velho não tem jeito.